As eu coisas gosto. Que eu gosto. Ó, bom, tem uma, uma, um uma franquice lá, eu gosto. Pra mim, uma situação sempre constrangedora é assim, ó, você vai num restaurante, aí você pede um vinho, hum. aí vem o garçom, tira a olho, aí põe no copo, aí você tem que fazer aquele ritual, Não. fingindo que você... Aí você fala, tá bom. Tipo, cara, você nunca pegou que... um vinho azedo? Você nunca pegou um vinho que tava ruim? Nunca. Já... Carabão, mas... Você já pegou? Cara, ah, não. Isso nunca... Eu não me lembro de ter pego nenhum vinho, mas acho que minha cunhada e o meu cunhado... Né, é cara, da minha esposa já chegaram a pegar um que tava zoado. Aí ele falou, ó... Oh, não tá bom. Por isso que eles fazem isso mesmo. Pô, você tá comprando ah, um vinho, não é uma coisa fui, barata. Cara. Mas se você pegar, óbvio, né? Você também não vai pegar, então vai falar, ah, você tá ruim. O cara depois vai... Ele também vai... Já que você tá falando, pera aí, deixa eu ver. ele também vai olhar. Mas, pô, você tá pagando vinho, não é uma, é uma Coca-Cola. Então se o vinho não tiver bom, tiver passado e tal, eles ele, ele devolvem. Por isso que eles pedem pra você... Uma coisa é você para que não gostou. Aí, desculpa, brincadeira, pau no seu cu. Não é pra isso que ele pede pra você ver. Ele pede pra ver se você não, tem, não teve algum problema. Cara, se ele não venceu, se deu alguma treta. Nível, né? É, é o rapaz, cara é que é móvel, é, Eu não lembro, não, não não. Não é, sou, nós não é não. que é pobre? Por isso velho. que eu falo, eu nunca peguei, é. porque talvez eu já, já peguei e nem sabia. Tomei, eu vi e falei é uva fermentada, que delícia, né? Mas é. assim... Quem toma é. mesmo o vinho mesmo, eles fazem isso pra você ver e você vê se ele não tem algum problema, se não estragou, se não tem alguma coisa errada mesmo. Tem sentido o que você tá falando. É, tem não sentido. é uma Coca-Cola, né, velho? Não, não é barato, não... né? Exato. Qualquer garrafinha aí vai sair o quê? 300 contos? Não, tá, conto, tá né? louco, ah, tá louco, sim. Adriano? 60, ah, 70 contos você de... compra um vinho bom, hein? Reais, é, no restaurante é um 60 conto, é um vinho bom. Ah, cara, tá tá louco, Mas vê, né? é eu falei. Não é uma Coca-Cola, não é 5 conto. Então os caras, eles, eles te levam...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 eles até perguntam, você quer que eu deixe oh, um pra, pra climatizar? Eu acho isso muito legal, sabe? Tipo. E... Além deles ter uns vinhos bons, ah, né? É, Diretamente eu, é... eu compro a um deles. Mas é legal ah, pra caralho isso, isso. Pra mim é foco no cliente, né? Então, Exato, tá, pô... você quer tomar o seu vinho? É. Exato. Eles, eles não cobram, não cobram a rolha, né? Eu acho muito legal isso. Porque você pode mas levar tem um. Tem lugar vinho. que cobra a rolha, que você vai lá é. tomar isso. É, o é, que cobrar ah, tá. a rolha? É tipo assim, ah, você quer. Aqui tem os nossos vinhos. É. Você quer tomar um vinho, eu deixo. Só que é 50 reais pra você tomar o seu vinho.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 não quer comprar da, da casa, mas eles quer tomar um vinho específico, algo específico que não tem lá, né, e, e não, o eu eu também não é cara e falar, não, é, beleza, eu vou lá, eu quero tomar o vinho lá, que tem dificilmente lá. Dificilmente você também Hoje eu não, vou, quero, não, quero, não quero vai, não, vai consumir lá, ver. né, cara, dificilmente você consumir.